Olá pessoal, tudo bem? Sejam aí bem-vindos a este vídeo. É, a razão de eu estar aqui gravando esse vídeo é por dois motivos. Primeiro motivo é para poder estar falando acerca deste produto aqui, ó, os Encaps. E por que eu estou querendo aqui falar, eu estou resolvi gravar esse vídeo. É, estava conversando com uma pessoa esses dias, né, e falando da questão, né, daquilo que hoje a maioria das pessoas estão sofrendo, a questão do da síndrome do pânico, ansiedade, insônia né, e depressão, todos esses, esses sintomas, né, esses fatores que hoje está prejudicando né, muitas pessoas. E pesquisando sobre um suplemento, algo para poder ajudar né, a vencer essas situações, foi onde eu vi um vídeo de uma moça falando acerca deste produto, desse suplemento do Zencarps. E falando acerca do depoimento dela, que ela era uma pessoa que tinha síndrome do pânico, era muito ansiosa, deu até gastrite nela, nervosa, assim, por tão nervosa que ela ficava, preocupada, insônia, não conseguia dormir. Depois que ela começou o tratamento, através dos Encaps ela falou que resolveu o problema dela. E ela também, antes de conhecer esse produto aqui, ela falou acerca dos remédios que ela tomava, né, taja preta, e falou que melhorava, melhorou, ajudou ela a superar, né, a depressão, a ansiedade, mas em contrapartida, é, veio os efeitos colaterais, né, porque esses medicamentos, esses remédios, eles são muito fortes. E eu conhecendo esse Zen aqui, caps e vendo da sua procedência, da sua eficácia, de fato ele é um produto muito bom, e por isso eu estou gravando aqui esse vídeo, porque eu estava vendo ali no vídeo dessa moça, que estava dando o depoimento dela, Muitos comentários das pessoas perguntando, né? Se de fato esse produto ele funciona, se quem já usou, teve resultado. Então, por isso que eu resolvi, depois que eu conheci esse produto, eu falei, vou ver se de fato ele for bom. Eu também vou, vou ver se eu consigo gravar um vídeo, porque eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Se assim aquela moça, como o vídeo daquela moça me ajudou, creio que esse meu vídeo aqui também vai ajudar muitas pessoas. Eu peço até... Desculpa pela maneira que eu estou gravando. Eu estou aqui na tela do meu computador. Estou aberto aqui ó, no site oficial do fabricante do Zencaps. Para mostrar para vocês, eu tenho uma, consegui um aplicativo aqui que consegue gravar a tela do computador. E eu por, creio que por mais simples que seja esse vídeo, ele vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Então, eu quero aqui mostrar para vocês o site oficial do fabricante. E quando você pode ver aqui embaixo, ó, tem muitas pessoas que estão comprando, várias pessoas que estão adquirindo esses encapos. Ele é um produto que está sendo procurado muito, gente. É uma, ele tem uma demanda muito grande. Eles dizem aqui, ó, descubra agora como combater a depressão de uma vez por todas. Conheça as cápsulas naturais que garante uma vida tranquila. Então o primeiro motivo de eu estar gravando esse vídeo, pessoal, é para poder estar falando acerca dos Encaps, que de fato ele funciona, de fato ele é um produto muito bom e tem muitas pessoas que já estão tomando, que já estão sentindo os efeitos é, benéficos que este produto está gerando né, na vida das pessoas e assim também como eu. E por isso eu estou gravando esse vídeo para poder falar para você que está com dúvida acerca deste produto e se você chegou até esse vídeo, provavelmente você está pesquisando sobre os Zen Caps ou sobre algum outro produto, ou você está procurando algo para poder ajudar você a superar essa situação, a vencer a insônia, a ansiedade, a depressão. Então, se você chegou a esse vídeo e está pesquisando sobre isso, então acredito que esse vídeo vai te ajudar. E se a sua dúvida é se esse Zen Caps, ele funciona ou não, se ele é bom ou não, pode ter certeza que vai funcionar sim, ele é muito bom. Pode comprar sem medo, você não vai jogar dinheiro fora. Pelo contrário, você vai estar bem, é, gerando né, um bem-estar para a sua saúde. E com toda certeza esse produto aqui ele é o melhor dos que eu já conheci. Dos que eu conheço, aliás, esse aqui é o melhor. E aí eu vou estar passando aqui, descendo aqui com calma a página deles. Para você verem aqui algumas informações, seja aí se familiarizando. Eu só não vou ler todas as uh, os pontos aqui, tudo aquilo que é falado aqui no site deles, para que esse vídeo não venha ficar muito longo. Minha intenção não é fazer um vídeo grande, mas assim para poder ser bem objetivo aqui. Então, por isso, para facilitar para você, eu já vou deixar o site, esse site que eu vou estar mostrando para vocês aqui do fabricante oficial dos Encaps, aqui abaixo na descrição do vídeo. Depois você pode estar entrando aí, você vai ler com mais calma aí tudo aquilo que você vai precisar saber acerca deste produto. Eu vi uma mesma uma pessoa perguntando acerca do composto, do que ele é feito, no próprio site, pessoal, eles já respondem, tiram muitas dúvidas. Que nem aqui, os encaps possui sua fórmula com fórmula compostos, compostos naturais, recomendado por especialista da saúde que auxilia na cura da depressão e volte a ser feliz. Então, ele, ele é um composto natural, os encaps, ele é natural, ele é um suplemento, ele não é um remédio. E aqui, quais são os benefícios? Melhora o bom humor, acaba com a insônia, estimula a produção de serotonina, promove a sensação de paz e relaxamento, estimula a produção da, de melotonina, diminui os sintomas da depressão e alivia o estresse. Então, são todos esses benefícios aqui, comprovadíssimos. E ele é muito eficaz. E aqui os compostos, né? aqui na realidade os benefícios dos Encaps, e aqui os compostos, a pessoa estava perguntando se é o composto. No próprio site, eles já falam aqui ó, quais são os ingredientes, um novo suplemento repleto de vitaminas que ajuda a combater a depressão, mais insônia, ansiedade e estresse. Então são esses aqui, ó, você pode estar lendo, entrando aliás no site e lendo cada um desses compostos aqui que eles estão falando, ó, vitamina B6, ácido fólico, é, magnésio, então ele é composto de, é, o composto do, dos encaps é exatamente esses aqui, depois você pode estar lendo aí com mais calma, tá bom? Aqui fala sobre os benefícios, como eu já li alguns ali, tem, tem outros aqui, auxilia na concentração, melhora a memória, combate a insônia. Se você não está conseguindo dormir, ele, ele relaxa, ele dá uma tranquilidade muito boa, combate a depressão, ele ativa o bom humor, promove a sensação de bem-estar, diminui a ansiedade, o estresse e mais energia e disposição, pessoal. De fato, ele dá essa energia. Você se sente tão fraco que você não tem disposição para nada e através dos encaps tem tido muita energia, muita disposição para fazer as coisas que outrora não estava querendo fazer mais. Aqui alguns resultados, ó, aliás, é uns resultados de pessoas que estão aqui dando os depoimentos dela. Depois você pode estar lendo cada depoimento só você vindo aqui, ó, aí vai passando cada depoimento que essas pessoas estão falando acerca dos encapsos. Aqui eu quero experimentar, só clicar aqui, você vai ser direcionado para o pra página onde você, pra, lugar na própria página, onde você vai conseguir adquirir aqui o segredo dos Encaps. Após anos de estudos e análise cada caso de depressão, conseguimos chegar a, a um produto com resultados incríveis. Os Encaps conseguiu surpreender o mercado, ao mercado de saúde e bem-estar. Chegando a um índice de aprovação de mais de 98% ó, das pessoas que já usaram e utilizam. Então, ele chegou a 98% ó, de satisfação. Aqui eles dão a garantia ó, de 30 dias. Essa garantia você vai estar conseguindo só que através do site deles. Para você experimentar, se nesse intermédio de 30 dias, você perceber que não deu nenhum resultado, não foi o esperado. Você pode entrar em contato, eles vão dar, devolver. 100% do seu dinheiro de volta, mas é um produto que, com toda certeza, você não vai ter essa necessidade de pedir reembolso. Eles já fazem isso aqui ó, porque eles confiam que o produto é eficaz. Então, aqui é a maneira onde você pode estar adquirindo. São três opções, um pote, três potes ou cinco potes. Um pote ele está saindo aqui ó, por R$198,00 à vista, no boleto. E 12 vezes, você pode parcerar no cartão, ó, 12 vezes sem juros, R$19,96. É, é uma oferta especial. O frete é grátis, pessoal. Você não paga pelo frete. Um pote, o tratamento é um mês. Mas eu acredito que um mês é pouco. Pode começar a fazer, depende né do, da, do organismo, depende de pessoa para pessoa. Mas eu acredito que... É, em um mês o seu organismo vai estar se adaptando, começar a se adaptar com esse suplemento. E aí o mais recomendado, como eles mesmos dizem aqui, o mais vendido é o tratamento ó, de 30, de 3 meses, aliás. E aqui você compra três potes, você ganha 40% de desconto. Cada pote sai por 119. Então se um pote é 198, aqui ó, você ganha cada pote vai pagar 119. Então, o desconto é bem grande, ó, 40%, aí vai ficar por 358,99 à vista, ou você pode parcelar também no cartão. E agora tem essa opção aqui, ó, do tratamento de 5 meses. O, a, o desconto já é maior, 50%. Então, sai aqui 5 potes por 497 à vista, ou também pode parcelar aqui no cartão. Você está vendo aqui, gente, é o tanto de pessoas que estão comprando é, e... É um produto que está sendo bem procurado, bem pesquisado, por isso eu resolvi gravar aqui esse vídeo para poder estar indicando para vocês, tá? Se você quiser experimentar, adquirir, começar a fazer o tratamento também, basta clicar aqui, ó, compara, prum, compre agora e você será direcionado para essa parte aqui, ó, onde você vai estar preenchendo os seus dados através de uma página chamada Monetize, que gerencia, né? o pagamento do site oficial aqui do fabricante e aqui também ó em, em dúvida enquanto em comprar pela internet eles explicam aqui ó, a questão dos dados financeiros são secretos e protegidos com máxima segurança não tem nenhum problema aí eles fazem aqui uma comparação escolha a solução natural para uma vida melhor aí faz uma comparação entre o suplemento Zen Caps e os remédios né de tarja preta aí que eles resolve de um lado, mas em compensação as o eles é, piora de um outro, né? Tem muita contraindicação, efeitos colaterais. Já os Zencaps, não, ele não tem nenhum efeito colateral, ele é um produto 100% natural. E aqui eu chamo a sua atenção também, as perguntas fre frequentes. Tinha muitas pessoas ali nos comentários do vídeo que eu falei da moça que eu vi, onde eu conheci os Encaps as pessoas estavam perguntando lá, muitas dúvidas. E quando eu entrei no site, eu vi que no próprio site deles, eles aqui te respondem ó, todas as dúvidas, as perguntas que as pessoas estavam fazendo lá, no próprio site tem. Então, só você entrar no site, eu não vou estar lendo todas aqui, só para você estar aí, né, entrando e você ler com calma todas as respostas que eles dão. Uma pessoa perguntou, ele é aprovado pela Anvisa? Aí está aqui, ó, Zencaps é aprovado pela Anvisa? Já tem a própria pergunta aqui. Só clicar aqui ó, nessa setinha para baixo que já abre a resposta. Ó. Sim, Zencaps está em condições de funcionamento e comercialização de acordo com a resolução tarará, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Ou seja, é um produto aprovadíssimo pela Anvisa. Então, isso que me deu uma insegurança por ser um produto aprovado pela Anvisa. Em caso de, de dúvida... Você pode estar entrando em contato, eles têm um atendimento pelo WhatsApp. E aqui é o final, né, onde eles falam aí a questão da forma de entrega, site 100% seguro, forma de pagamento. Então, ele de fato é bom, pessoal. Pode ter a certeza. E aqui, né, esse foi o primeiro motivo. Agora, o segundo motivo, pessoal, é para vocês tomarem cuidado. Se vocês querem comprar os Encaps, se vocês estão interessados, eu recomendo você comprar somente aqui, através do site oficial do fabricante. Por quê? Pelo fato de estar sendo bastante procurado, um produto que está sendo bem pesquisado, há uma demanda muito grande, é, as pessoas já estão começando a falsificar, criando, é, pegando só o rótulo, só o nome em capas, mas fazendo outros, um produto totalmente inferior, que não vai resolver em nada. Ele não é vendido em outro site, não é vendido no Mercado Livre, OLX, lojas americanas, Submarino, Shoptime, dentre outros, ele não é vendido nesses outros lugares os Zen Caps original ele só é vendido aqui no site oficial do fabricante. Então por isso é melhor você comprar aqui, às vezes você vai lá vai estar com um preço bem mais barato. Mas aí aquele ditado, barato acaba saindo caro, porque não é um produto original. E às vezes você vai estar pagando pra, barato, achando que está pagando barato um produto, mas na realidade vai estar ingerindo, consumindo um produto que pode até prejudicar mais ainda a sua saúde. Então, para que você não venha correr esse risco, eu recomendo que você compre diretamente aqui ó, no site oficial, para que você não tenha nenhum problema e que você possa estar comprando um produto com garantia e com procedência. Tá bom, pessoal? Então, a razão de eu estar gravando esse vídeo é exatamente essa. Espero que eu tenha ajudado aí vocês, por mais que seja um vídeo simples, mas que tenha tirado aí a sua dúvida. tá? Muito obrigado aí pela sua atenção. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.